Esse é um filme que tá focado em pegar muitos jogos onde o, o Mario aparece. Então uh, ele começa com o Side Scroller, depois ele vai para o Mario 64, depois ele vai pra. Até Mario Kart, né? É, então ele vai pra, pra Mario Kart e tem até uma pontinha de Smash Bros. ali, se você quiser, se você uh, uh, quiser interpretar dessa forma. Uh, cada um dos personagens. Ele, ele é introduzido quase que imediatamente com uma, um propósito bastante claro e direto ao ponto. O Mário, o que, que o Mário quer fazer? O Mário quer salvar o Luigi. O Luigi, o que, que o Luigi quer fazer? O Luigi quer se tornar um pouco mais corajoso, um pouco mais bravo. E o, o que, que existe no caminho para esses dois protagonistas conseguirem esse objetivo? Né? O que, que eles precisam fazer para poder provar para os outros... E, e, mais importante, provar para eles mesmos que a, a, a, a, a, eles precisam trabalhar juntos para poder dar certo. Uh, eis que, é, é, entra aí o ponto altíssimo desse filme, o Bowser, pelo interpretado pelo Jack Black, uh, eu assisti uma sessão dublada, não assisti uma sessão legendada, então não ouvi a voz dele, embora... A interpretação, os maneirismos. Eu não tô com a lista de dubladores aqui agora, mas uh, o pessoal da dublagem fez um trabalho fenomenal. Eu acho que todas as cenas com Bowser são um deleite. Uh, visual, e, e, e, e ele é o assim, maior responsável pela, pelas partes mais musicais do filme. Uh, e como o antagonista, como o, o vilão... Uh, nossa é, é, é aterrorizante Porque Você pensa na, na A gente quem, quem tá familiarizado com videogames Quem tá familiarizado com Super Mario uh, Sabe que meio, derrotar o Bowser É meio que de praxe Certo? Você pula, uh, pega ele pelo rabo Balança três vezes Você pula por cima dele pega o, o machado e corta a ponte uh, Eu acho que tudo isso meio que tá presente no filme de certa forma, uh, mas o Bowser, ele ainda, sim, ele posa uma, uma ameaça, ele posa uma, uma força que, desde o começo do filme, eu acho que ele deixa bastante claro isso aqui é uma ameaça, isso aqui precisa ser levado a sério, uh, ele não é, não é café pequeno, certo? Uh, e aí que entram os personagens, os, os aliados, entra a princesa Peach, entra o Toad, entra a Donkey Kong, e cada um deles uh, tem... Eu acho que uh, uh, é sempre uma prova, uh, assim, uh, a prova do personagem, a prova da qualidade de um, de um script, você ser capaz de falar o nome do personagem e como ele se comporta e como ele... Uh, uh, qual que é a motivação dele, né? E qual que é o relacionamento dele com os personagens. Uh, e eu gostei muito de todos. Eu acho que o Toad é um pouquinho mais fraco nesse aspecto. A, a, a Princesa Peach tem uma participação bem maior, ela tem bastante tempo de tela. E... Eu acho que o, o filme faz até um trabalho melhor que os jogos na representação dela. viu que ela tem essa participação <risos> grande de tela? Que legal. Bastante, bastante. E o, o Donkey Kong, embora ele não tenha o mesmo tempo de tela, eu acho que é um, é um elemento de humor tão, que funciona tão bem no filme. Porque... Como ele é o um antagonista original do Mario, do, do, do, perdão, Jumpman, né? na época do é, uh, Suba, Suba as Vigas, é, é, Salve a Princesa, The Hot, o Donkey Kong. Uh, ele era o antagonista na origem né, do Mario. Isso. Uh, o relacionamento dele com o Mario é meio que... Amigos que jogam videogame e tem uma rivalidade entre si. Sim. Eu é o dita que... do Dragon Ball. É, e ele, é, ele é engraçado, as piadas são boas. A... Ah, ah, ah, ah...